Todos eram sorrisos e abraços, pois estar ao lado dele extasiava a todos. Maria Marcos se desdobrou em atenções e, em todo momento, pedia ajuda ao filho João Marcos, a fim de levar os alimentos ao cômodo superior, onde o mestre faria a refeição com os apóstolos. Maria de Nazaré se acomodou ao lado de seu filho e lhe acariciava as mãos ternamente, Derramando-se em meiguice e carinho Ela temia pelo futuro de seu anjo adorado Por minha vez, assistindo a tudo Meditava-se o coração dela pressentia serem aqueles os derradeiros momentos com seu filho Os mais sábios homens da história Sempre escreveram que o coração de mãe não se engana E acho que eles estão certos Maria alongava suas mãos, ora nos cabelos dourados, ora no rosto suave de Jesus. Ele a olhava demoradamente. Parece que se despediam. Havia neles harmonia naquele amor sublime que ambos conheciam, desde quando estavam nos páramos celestiais. A mãe e o filho, anjos pousados aqui na terra. Enquanto os admirava, em minha mente turbilhonou um pensamento que julguei correto. Ele, por certo, olhava compadecido, pois conhecia seu terno coração, seu profundo amor, e talvez, naquele momento, rogava ao pai que a fortalecesse para que ela tivesse forças e suportasse com equilíbrio os momentos trágicos que o destino lhes trazia. Após os últimos preparativos, Maria Marcos informou que tudo estava pronto e que poderiam subir ao cômodo superior. Disse ainda que, caso precisasse, poderiam chamar, pois João Marcos os atenderia se necessário o fosse. Os apóstolos subiram e, por último, ele. Quando me posicionei a subir, meu protetor falou... — Prepare-se, pois julgo que teremos surpresas. Ouça com atenção, principalmente quando ele falar da traição. Pensativo, eu subi a escada apertada. O sol acabava de se esconder no horizonte e a noite chegava. O cômodo não era tão grande, todavia, podia dizer-se confortável, medindo mais ou menos seis metros por uns quatro. Quatro pequenas janelas deixavam entrar o ar, mas ainda assim me senti sufocado. Certamente meu estado íntimo é que me proporcionava essa sensação. Nessa altura de minha viagem ao passado, já não conseguia olhar o mestre sem viver antecipadamente as dores da crucificação. Estávamos a menos de 24 horas de sua morte. Além disso, eu sabia que aquela seria a mais longa noite da história da humanidade, e, agora, a minha também. A noite em que ele seria compelido a obedecer. Desviei meus pensamentos e voltei a estudar o ambiente. Grande mesa retangular dominava o centro e em torno dela treze cadeiras rústicas, embora bem acabadas. Jesus se aproximou do móvel e acariciou sua superfície ilesa. Passou as mãos pelas cadeiras e lentamente as contornou, olhando-as com carinho. Depois, posicionou-se ao centro e disse... Lembrei-me de meu pai. Era carpinteiro e trabalhava madeira com amor. Silenciou-se e sentou-se ao centro da mesa estando seis cadeiras ao seu lado esquerdo e seis ao direito. Em seguida, os apóstolos se acomodaram. Bem ao centro, uma viga segurava o teto e na mesma direção mais duas. Colocadas nelas, as candeias iluminavam o ambiente, porém as suas pequeninas chamas clareavam razoavelmente apenas o suficiente para visualizar as feições. Mas bastavam, pois estavam posicionadas em frente a todos eles. Olhei ao fundo do quarto, e lá estavam a bacia com água e, ao seu lado, em um banquinho de couro, uma toalha. Então eu pensei que talvez Jesus tivesse pedido que ali fossem colocados, pois queria deixar uma lição de extrema humildade aos apóstolos. À mesa estava o cordeiro pascal. A maioria do povo judeu era constituída de gente pobre, por isso comiam um pouca carne. O consumo do cordeiro pascal era uma das raras oportunidades em que isso acontecia. Assim, faziam a ceia com alegria. Além do cordeiro, havia pão, figos, mel, azeitonas e vinho. Nas mesas dos ricos havia fartura, mas para aqueles pobres pescadores, as iguarias daquela noite eram um banquete. Após todos sentados, Jesus os olhou com carinho e falou... Ardentemente desejei comer convosco esta Páscoa antes de padecer, porquanto vos declaro que não tornarei mais a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Como era costume, antes da refeição, o servo da casa lavava os pés dos convivas. Depois, estes se preparavam para comer, lavando também as mãos. Então, Jesus se levantou, tirou o manto, pegou a toalha e cingiu-se com ela. Tomou a bacia e começou a lavar os pés dos apóstolos. Seu gesto deixou a todos estupefatos, mas nenhum teve coragem de expressar seu espanto, tamanha surpresa que os envolveu. O silêncio dominou o ambiente, mas o mestre prosseguia imperturbável. Chegada a hora de Pedro, este lhe disse, — Senhor, tu vais lavar-me os pés? Jesus olhou Pedro e amorosamente respondeu, — Pedro, o que agora faço não o compreendes, mas compreenderás mais tarde. Ainda perplexo com o ato, Pedro retrucou, tentando não permitir que Jesus prosseguisse. — Não, senhor, jamais tu me lavarás os pés. — Se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Ao ver em Jesus a decisão firme, estampada no olhar fixo e penetrante, Pedro não suportou e falou. — Então, senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quem tomou banho não precisa senão lavar os pés, pois o resto está inteiramente limpo. Ao finalizar, tomou novamente o manto e voltou a se sentar, dizendo — Entendestes o que fiz convosco? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque o sou. Se, pois, eu, o Senhor e Mestre... Vos lavei os pés, também vós vos deveis lavar os pés uns aos outros, porque vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais também vós. Depois pegou o pão e o vinho e disse, Tomai e bebei. Repartindo este alimento entre vós, tornará isso símbolo de nossa aliança. Fazei isso em minha memória. Socorrei-vos uns aos outros. Ele assim se pronunciou para que entendêssemos que é necessário distribuirmos os alimentos uns aos outros, demonstrando afeição uns para com os outros, servindo-nos, repartindo o pão de cada dia. Fazer isso em sua memória significa que sempre que fizermos algo em benefício a alguém... É a ele que o fazemos. Continuando, nesse momento uma melancolia transpareceu em seu olhar. Com os olhos nublados por lágrimas, ele se levantou novamente e disse-lhes: Em verdade vos digo, um de vós foi enganado e fará sofrer o filho do homem. Suas palavras causaram impacto em todos. Ninguém imaginava fazer sofrer o mestre, por isso cada qual começou a lhe perguntar. — Senhor, serei eu? — inquiriu Tiago. — Acaso serei eu? — perguntou Tomé. — Mestre, serei eu? — argumentou André. Não havia como deixar de perceber a imensa tristeza que divisava nos olhos de Jesus. Percebendo uma pequena confusão, ele pediu silêncio e calmamente respondeu. Meus amados, quando disse que um de vós foi enganado, não desejava informar quem é. Apenas digo-vos que o equívoco penetrou o coração de alguém que coloca comigo a mão no prato. Assim, vai-se o filho do homem, como está escrito a seu respeito. Dizendo assim, se referia a um deles, contudo não informou quem, pois, ao recorrer à expressão, aquele que coloca comigo a mão no prato quis dar a entender que seria alguém que repartia com ele as refeições, que era íntimo e que convivia mais próximo. Enquanto os apóstolos discutiam a fim de saber quem haveria de fazer o mestre sofrer, ele pegou um pão e começou a distribuir entre eles. Ao chegar a Judas, este lhe perguntou, — Senhor, — — Serei eu o causador de seu sofrimento? Jesus aproximou-se de Judas e, rente ao seu ouvido, respondeu penalizado. — Tu, o disseste, o que pretendes fazer, faze logo. Ninguém escutou o que o mestre disse a Judas, que saiu em seguida abruptamente, já com o rosto transtornado. Talvez até pensasse que Jesus o apoiava em suas intenções, pois foi cumprir com exatidão o que combinara com Caifás. Enquanto isso, os outros nem se importaram com sua saída, pois ele estava sempre a cuidar de algo. Assim, era normal sua retirada. Durante a discussão, Cada qual se desculpando e se julgando incapaz de fazer qualquer coisa contra o mestre, os argumentos firmaram-se em cada um dizendo ser melhor do que o outro. Todos se diziam o melhor apóstolo, mais dedicado, o mais fiel, enfim... Desfilavam suas qualidades, mesmo depois de ele lhes mostrar a necessidade de humildade ao lavar-lhes os pés. Porém, ao notarem que ele assistia em silêncio à contenda, envergonhados calaram-se todos. Então, ele falou... Os reis se fazem chamar de senhores e exigem dos outros aplausos e respeito. Não seja assim entre vós. Ao contrário, aquele que desejar ser o maior, faça-se o mais pequenino. E aquele que comanda, seja igual ao que serve. Aprendei de mim, pois me acho entre vós como aquele que serve. Olhando-os ternamente, continuou. Meus amados, pouco tempo resta a nós. Agora vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sentindo-os perturbados e receosos, completou não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu já vou teria dito. Eu vou-vos preparar o lugar, e depois que eu me for e houver preparado o lugar, levar-vos-ei comigo. Assim, onde eu estiver, vós estareis também. — Confiai, pois conhecereis o caminho para onde vou. Tomé, então, perguntou. — Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como poderíamos, pois, conhecer o caminho? — Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. Ele silenciou por alguns instantes, olhou novamente e fez uma promessa. Se me amais, guardai meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanecerá entre vós, e está em vós, Jesus, carregado de emoção, finalizou suas palavras por aqueles homens simples que ficariam com a missão de prosseguir a implantação da boa nova. Em seguida, os apóstolos cantaram um hino, e isso elevou ainda mais a emoção de todos. Em silêncio, Jesus ouvia enquanto eles cantavam com a voz embargada naquela que seria a última noite com ele. Ele se despedia e os apóstolos não sabiam. Dentro de algumas horas, ele seria preso e a separação seria definitiva. Quando finalizaram os cânticos, Jesus os convidou. Meus amigos... Vamos, pois a hora do meu testemunho se aproxima. Enquanto todos se retiravam, meu protetor me falou. Meu filho, até esse momento, repartimos com ele os momentos mais lindos que os nossos olhos jamais viram. No entanto, o Monte das Oliveiras nos aguarda. Lá começarão os tormentos do justo.